Senhor, a tua palavra neste momento penetra profundamente no meu coração e no seu coração. Ah, se me canta lamahori me canta lamanai. He malamadori bi assimicalaba anturi e canta rei O espírito de Deus fala: Eis que sou contigo.